Aqui, ó. Isso aqui é caldo Nós fizemos feijoada e sobrou o caldo do pé do porco Aí eu, eu mordei Para os meus meninos Porque meus meninos merecem Gente, eu não dou frio para eles o filhotinho eu morro Porque Meus filhinhos precisam E eles merecem comer do bem e do melhor Isso aqui é colágeno ó Vou misturar na ração O panda já tá até comendo aqui Vai ficar uma delícia. Vamos ver, que só comigo. Sai, ô, Marley, tira o pano daqui. Isso aqui, vai que... queimar. Tá quente? Apesar que não tá, tá, não tá quente, tá morno uhum. Mas senão vai sujar ele. Gente, vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Vamos ver se... Acho que eu vou colocar muito não, né tudo não. vai ficar muito manhado, né? Tá bom. Acho que não tá. Vai virar papo, a gente não tem nada. Vamos ver. Acho que é papo. Ah, vamos ver, Mequinha. Vamos ver se vocês vão reagir. Então põe, então. Vamos, botar. Tá morto, tá gente? Tá quente não. Aí a Maria pegou e até tá acabou. Mornei. Tá quente não. Vamos bora ver. Olha, que ver já vai, vem. está malinando lá. O panda já comeu, tá, gente? O panda já comeu. Olha, gente! Olha, gente! Olha, gente! Vamos ver. Os Smalini comer. Olha que delícia, gente! Olha lá, olha lá. Olha o barulho. Tá gostoso, meu filho. Olha lá a riqueza também. Tem espaço para você. Ela não gosta. Ela é educada. Olha, gente. A paixinha é educada. Como, meu filho? Ah, porque o Todd briga lá. O Todd briga com ela. É a sua esposa, Todd. O Todd briga, gente. Olha, até a Magalhães tá querendo comer. Olha, ele rosnando. Não mexe minha comida. Vai, Riqueza. Come, enfrenta o Todd. Não pode bater no menino, não, rapaz. Vai lá, vai comer, meu filho. Ixi, é bravo. Não mexe meu papá. Olha. É meu. Olha. Vai, Riqueza. Porque está doido, quer comer. Vai lá, comer, meu filho. Ixi Toddy tá bravo demais, hein? Vai, gente, comer lá, gente Ixi Toddy vai comer lá, gente E esse Toddy Todo mundo tá te respeitando, né, Toddy você, é você é o homem do terreno, né, meu filho Ó, oh, né, não? É, não? Hum. Uh, uh, uh. Uh, uh. Nossa, não podem passar perto. O Tochi tá bravo, Maria Quer deixar ninguém comer com ele. Ó! <risos> Só tá avisando. Chega perto. Gente, de gente, que bravíssimo esse menino! Olha! Como filho? Come? Como tá doido quem comeu, o Tem que esperar o, o, o, o macho, o alfa comer, né, meu filho? Eu que mando o terreiro. Hum, hum, hum. Enriqueza, que quer comer, né, riqueza? Lógico que um caldinho gostoso desse de carne, né? Na ração. Que delícia, papai. E delícia, meu filho.